Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Paulo, e estamos em mais um vídeo E vamos jogar Sonic One Revival Esse vídeo vai ter alguns minutos antes que descarregue o meu celular Infelizmente hoje não vai ter dois vídeos Caso que o celular não está carregado muito, então vai dar só um vídeo hoje mas amanhã, ou outro dia, vai dar certo. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ter todos os meus vídeos. God, né? <coughs> Agora, né bem assim. <coughs> Já se você passou um minuto eu ia enrola demais mas tudo bem Woo! <laughs>